Graça e paz. Estamos no quadragésimo dia. Nossa caminhada aqui na terra visa nos preparar para a eternidade. Em Deuteronômio capítulo 34, verso 7 lemos. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia nem os seus olhos nem o seu vigor se enfraqueceram. Devemos estar sempre preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Cada dia da nossa caminhada aqui na terra é um dia de preparação. Nossos pecados e erros, circunstâncias adversas e até mesmo os ataques do inimigo, são usados por Deus para nos preparar para esta nova fase da nossa vida, a eternidade. É através da intimidade com Deus que podemos fluir nos dons e sermos usados poderosamente. Por isso, precisamos ser cheios da Palavra de Deus e cheios da unção do Espírito Santo. CONHECIMENTO E PODER Autoridade e capacidade são os requisitos para uma vida abundante e transformadora. Assim a nossa vida irá fluir e seremos agentes do reino de Deus para este mundo caótico, fazendo uma diferença proativa. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro Devocional Peregrinos, Pés no Deserto e Mente na Eternidade. Pai de Amor e Graça Obrigado por sua palavra e pela presença do seu Santo Espírito em nossas vidas. Queremos a cada dia estar mais perto de ti, viver seus planos e propósitos e também sermos agentes de transformação neste mundo, sendo sal para a terra e luz para o mundo em trevas. Usa-nos com poder e autoridade, unção e graça para que possamos impactar positivamente todas as pessoas que passarem pelas nossas vidas. Que todas elas sejam tocadas por seu amor e graça, que fluem através de nossos atos e vida de testemunho. Obrigado Senhor por esta abençoada campanha de 40 dias de jejum e oração que está terminando. Responde as nossas orações para que o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém.